o foco está muito restrito. Você não consegue ver mesmo, porque você está querendo aquela coisa, né? Aquele, aquela roupa que você não tem, óbvio, né? Você está visualizando aquilo, tem que ser daquele jeito, e aí você não consegue ver nada que você tem. Mas você para, respira, faz os movimentos para dar uma quebrada no ritmo, aí você começa a ver as coisas que tem. E aí que entra o barato da história. Porque a partir do momento que você não se fixa em nada, aí vem os processos intuitivos. Você se abre para a experiência, aí vem. Pá. Pá. E a, intuição, a intuição vem da onde? Então, eu vou trazer aqui alguns indícios. Né? Mas basicamente... Não respondeu logo. Basicamente a intuição ela é algo visceral. Então, hoje a ciência tem estudado um fenômeno chamado gut brain, que é o intestino como segundo cérebro. Então, a intuição ela vem nesse sistema visceral somático. Né? Então, a intuição nada mais é do que uma experiência. Então, quando você nota perigo, antes de você ver o perigo, você já sente esse perigo. Esse, essa sensação de perigo está no, tá no corpo. A gente não, não, não se dá conta porque a gente não foi treinado para fazer isso.